Um vídeo aqui, gente, pro canal, gente. E hoje, hoje mesmo, gente, é um vídeo bem específico né, gente. Pra quê? Não um vídeo de um quê? Um vídeo falando de quem? Gente, esse vídeo que é bem específico. Para quem tá ansioso pro beber bem. Quem tá ansioso para o bebê? Era pra começar em janeiro, dia 21. A gente, tá muito atrasado. Gente, a gente vai gravar amanhã E vim vai gostar, mostrar para vocês De a quando, segunda-feira, o dia quatro, segunda Gente, se vocês aqui, Goiânia, Ele só não pode participar. É hoje. Data de nascimento, faça um ditado, faça um ditado e, ó, pera, Faça um ditado Quando de... você deseja participar do Aí é só escrever Lá escrever E eu quero participar Eu quero participar Só escrever assim É muito só escrever assim gente Tem várias formas Tchar Quem vai participar é o Rafael que vai participar o time aí esses dois aqui você pode levar porque esses dois aqui não tá preenchido então esses dois aí é para vocês mandar lá no meu Instagram pode colocar né? aí mandar no meu Instagram que manda essas perguntas que eu vou fazer a pergunta lá no meu Instagram se vocês quiser participar aí eu vou e preencher os dados aí gente eu vou e preencho os dados no eu tenho que arrumar esse aqui gente misericórdia só segura aqui pronto só rapidinho muito obrigado é aí gente vou explicando aqui enquanto eu vou arrumar nessas bagunceiras aqui porque tem muita coisa aqui ó tem uma aqui não dá para abrir não. ó aí você coloca a produção você coloca esse, esse foi aí primeiro ó tem mais uma colocar outra aí primeiro aí gente Lá eu mando pra vocês, vocês vão lá e pronto, tá bom? E é isso. Vamos lá, gente, o Face. Vamos falar agora só pro Face um pouquinho. Porque o podcast aí, gente, tá incrível. A segunda temporada tá incrível. Que essa segunda temporada, incrível, gente. Incrível, incrível. Vocês não podem perder nenhum nem pouquinho. Essa segunda temporada vai sair no mês, no mês passado. Ó. No mês que vem vai sair aqui no, pra vocês, tá bom? Aí, gente, no, no mês que vem, que vai ser... vai ser abril, né? No mês que vem, dia... Não tem a data certinha, mas no mês que vem, abril, já vai sair a segunda temporada. Por quê, Carol? Como é que é esse trem? Como é que é essa coisa? Como é que vai ser se fala tudo Se é outro, outro podcast, se é outra vinheta, se é outro nome? Gente, vai ser o seguinte. O, o podcast nosso vai ser falado por mês. Por exemplo, o primeiro mês, que é janeiro, Primeiro mês a gente vai gravar com os Influências o podcast. Aí no final do mês acabou o podcast, a primeira temporada. Por exemplo, até o dia 20, sei lá, mais ou menos? Ou mais ou menos? Não, ah tá, produção, agora entendi. Ué. vocês não falam nada? É, não falam nada? Agora entendi. Aí, gente, tipo, em janeiro a gente grava, o mês todo a gente grava em janeiro o podcast. De janeiro fevereiro fevereiro, fevereiro, fevereiro fevereiro não tem podcast aí março tem aí abril não tem mas em abril agora vai ter e depois no próximo mês não vai ter então vai ser sequência aí por podcast tá bom então é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui é um vídeo rapidinho não sei gente, quantos minutos que foi quase minutos produção Sei quantos minutos que foi gente deu 7 e hum. 59 Tá bom, muito obrigado. Sete, tá aí, tá bom, tá bom, tá, gente. Dá pra vocês assistirem aí até o final, né, gente? E essa decoração aqui, gente, vai ser pro BBB, porque o participante que vai ficar aqui vai falar. O participante, não, eu, o apresentador, né? Pra ter um microfone, né? Cadê o um microfone bem aqui, né? Aí eu vou falar. Amanhã, gente, já começamos a gravação, porque eu tô postando esse vídeo hoje. Deixa eu ver, não sei quantas horas, mas só postando aqui pra vocês. Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um super beijo, até o próximo beijo, Ô, oh, até o próximo, que vergonha, até o próximo beijo, eu sou muito azarado. esse vídeo aqui eu acho que eu vou postar, não sei nem quantas horas eu vou postar, não sei nem quantas horas eu vou postar, mas tá aí, tá bom gente? Então é isso, gente, e essas são as novidades aí pra vocês A novidade também, gente, pra vocês aí que estão muito ansiosos aí Vai, gente, vai ter sim, gente, vai ter a websérie, vai ter 20 episódios Só isso, só isso, Os spoiler acabou Então é isso, gente, um sobre beijo, até o próximo vídeo, valeu, valeu e...